Olá, desbravadores. Conforme prometido, eles estão aqui para um novo vídeo. Oi, Gente, Uhul! chegaram no Canadá faz um mês. Sim. E aí a gente quer saber agora algumas respostas para algumas das perguntas que eu tinha feito naquele primeiro vídeo. Que se você não viu, clica na cara deles. Tá aqui na nossa cara. <risos> aqui na cara Vergonha, leia. E vocês vão ver o primeiro vídeo. Eu fiz algumas perguntas, qual é a expectativa sobre filhos e tal, e agora, depois de um mês aqui, eu quero saber se alguma dessas coisas mudou, se algum Sim. desses pontos de vista mudaram, o uhum. que que eles estão achando daqui. Eu quero saber um pouco do Will. Vocês dois né, falaram no primeiro vídeo que vocês esperavam uh, poder andar de mãos dadas. Vocês estão conseguindo andar de mãos dadas aqui? Ah, então, é, essa é uma boa pergunta, excelente. Aqueles dois não tem nem resposta pra isso. <risos> Ele tá pensando na resposta. <risos> a edição Ódio, vai A responde. edição vai deixar você responder num tempo considerável. Não, eu tenho a resposta sim. É... Aqui, o que, que eu achava? Eu realmente esperava que o pessoal aqui fosse mais carinhoso. Não só casais homossexuais, como casais héteros. É, eu esperava que tipo, andasse mais de mãos dadas, demonstrasse afeto em público. E eu não isso não corresponde à realidade, pelo menos até então. Aqui a gente tá morando em Vancouver, andou por Burnaby e tudo, nos arredores de Vancouver. E eu até agora não vi nenhum casal, assim, tipo, caloroso um com o outro, sabe? São poucos. Eu contei, tipo, dois, três casais, tipo, de mãos dadas. Só que é uma coisa, assim, tão vaga. Não é como no Brasil, que você vê, tipo, a maioria dos casais de mãos dadas, é, você vê, tipo, as pessoas dando beijo em público, sei lá, falando coisinhas carinhosas umas com as outras aqui eu não percebi isso até agora então eu presumo que as pessoas sejam mais discretas nessa vida amorosa aqui tanto gays, como lésbicas, como héteros e, e eu não tô me sentindo confortável de andar de mãos dadas aqui é assim, eu não me sinto inseguro, andaria normal é que eu acho que é uma coisa em assim, que o pessoal não fez muito. E eu não sei se a gente já teve tempo de andar, assim, Sim. passeando livre pra fazer isso. É. Mas eu acho que se tipo, a gente passeasse, é porque por enquanto a gente tá, tipo, fazendo compras, né? Indo, ah, vamos tirar o documento. E aí sempre tá com mochila, sempre tá carregando alguma coisa. Mas é, eu não me sentiria inseguro de fazer isso. Só não me sinto tão confortável. Entendi. Vocês foram também pra Nova York, que é bastante Movuca. Um Sim. Sim. Lá vocês conseguiram? Vocês viram isso? Vocês conseguiram fazer isso? Ahn. Uh... Não. lá não tinha muitos também não, mas eu pelo menos eu vi alguns casais gays de mãos dadas, mas bem poucos, Sim. não como no Brasil. No Brasil tem gente tipo mesmo quebra protocolo, faz isso mesmo. A gente em alguns lugares fazia, Sim. é porque no Brasil a gente tem uma outra questão que é a segurança, né? Então não é todo lugar que você vai andar. É óbvio que eu, eu concordo que as pessoas deveriam andar mesmo em lugares perigosos para tipo, não afrontar a sociedade, que não é uma questão de afronta, é uma questão de tipo demonstrar que aquilo é uma coisa normal. Quanto mais as pessoas que têm um certo tipo de preconceito ou algum tipo de barreira contra isso, elas perceberem e elas verem casais é, demonstrando afeto em público, mais ela vai, ela vai se acostumar com aquela ideia, mais ela vai perceber que aquilo é uma coisa normal e que todo mundo tem o direito à sua liberdade é, nessa questão de afeto, e em Nova York eu não senti muito isso, tipo no Brasil bem mais, bem mais. eu acho que eu, no Brasil as pessoas são mais apaixonadas, são mais livres com essa questão, Sim. eu sinto falta do Brasil nessa questão. Algum de vocês já reparou algum olhar diferente, tanto em Nova York quanto aqui? Olha... Ah, não, isso aqui eu não percebi, só se o Greg não percebeu. Não, é muito diferente do Brasil isso, as pessoas no Brasil encaram mais, você tipo... Sim. Até quando alguém tá flertando com você, dando em cima alguma coisa, você percebe mais as pessoas olhando pra você, eles olham mais... É, no, no Brasil olho, né? é mais caça, né, tipo é. quando você encontra assim alguém, mas uma coisa que eu percebi aqui também, eu não sei se talvez seja assim ou se eles são, eles preferem se fazer de tipo de desentendidos. Eles... São um pouco, como posso dizer, inocentes No Brasil, tipo, você já vê assim, você fala assim Ah, eles são um casal e eu já vou tratar eles meio que como casal Aqui não, eles te tratam como duas pessoas independentes aí tipo, Daqui a pouco eles perguntam assim, qual é a relação entre vocês? Somos casados Aí tipo, ah tá, tá tudo bem Aí Sim. a pessoa, às vezes, se ela é um pouco mais simpática, ela vai perguntar algumas coisas, entendeu? Tipo, ah, quanto tempo vocês são casados? Tipo, ah, como que faz? Lá no país de vocês era tudo bem isso, não sei o que Tipo, e alguns ficam até meio que felizes por isso é, no Brasil não entendeu tipo quando você falava é, geralmente quase nunca te perguntavam se você era casado ou se namorava porque Sim. ela já entendia que você era sem ela saber Sim. né de falar ah, eles são casal mas de qualquer <risos> forma é, tendo a, no Brasil tendo essa aceitação ou não você percebeu que as pessoas encaram aqui de forma mais natural de forma Sim, mais, bem natural. mais natural no Brasil embora tipo eu sinta a falta das pessoas serem mais apaixonadas no Brasil né demonstrem mais afeto é, eu não sinto falta do preconceito que era visível, tipo, sim. você andava, tipo, tinha pessoas que, tudo bem, e tinha pessoas que, tipo, já olhavam feio, sim. né? Isso pra mim, não, não tava nem aí, mas, tipo, e é uma coisa que incomoda, querendo ou não, acaba incomodando. E aqui no, no Canadá, não. O que é muito interessante, porque a gente pensa que, o, a gente pensa no Canadá, apesar de ele ser um país muito inclusivo, ele é um país de imigrantes. Então, sim. você sabe que vão ter os árabes sauditas, você sabe que vão ter os sírios e você, sim. às vezes, pensa que eles vão... Tipo, super reagir mal entre vo não. com vocês serem, mas não, eles reagem natural, tipo, eu, no país é... dos outros eu tenho que respeitar as leis Aqui eu gosto dessa questão de tipo, cada um viver do seu jeito, entendeu? E, e as pessoas parecem não se importar Dá até a impressão de tipo assim, ah se você morrer ali, pra mim pode, pode morrer ali quietinho Eles vão passar do seu lado e vai é, embora Você faz o que você quiser, não interfere cada um na vida do outro Até as pessoas não reparam, é difícil você andar na rua e ver alguém olhando pra você Geralmente a pessoa tá olhando pra frente e vai indo. Uma hora ela vai olhar pra você porque ela tá olhando ali pro ambiente, mas é uma coisa normal. No Brasil as pessoas encaram mais. Sim, entendeu? As pessoas nos olham mais quando a gente às vezes tá gravando, aí ela fica curiosa pra ver o que a gente tá ah, fazendo. Ah, sim, é engraçado. Eu entendeu o assim. português. Isso. É e teve isso. uma vez que teve uma pessoa, no caso a Kitty, ela tava gravando a gente. Teve um monte de gente que passou naquela hora e tipo, elas ficavam andando, tipo, nossa, é um famoso eu não conheço. É. <risos> É, porque aqui tem muito isso. Por ser... uhum. é, aqui, uh, Vancouver é considerada Hollywood North, Isso. Sim. então tem muita gravação, inclusive Sim. ontem estavam gravando Once Upon a Time no Central Park. Ah, mentira. Ah, mentira. No é, Central Park de Burnaby? Não, gente, é a Cassandra do Canadá.br que, que tipo, ah, colocou no Snapchat. Lá em Burnaby. Eu perguntei, é, é no Central Park? Ela falou, é. Eu... Interessante. Então, Será mas... que ela gravou pro canal dela ou só tá no Snapchat? Bem, vamos descobrir. <risos> vamos descobrir. Vamos descobrir. E a cidade, eu já vi vocês rasgando elogios para a cidade. Ah, sim. Então não, a cidade já, já, já, ela, ela assim, em relação à aparência dela, ela é maravilhosa. As construções, assim, os parques, sim. muita árvore, fontes. Vazio. É você vai nos pontos turísticos? Eu não sei se tipo é o tempo todo assim, mas a gente está no verão, o que supõe, né, que tipo é, é a época em que teve, deveria ter mais turistas. A cidade deveria estar tá mais lotada nos pontos turísticos. É uma maravilha comparado tipo com Nova Iorque, comparado tipo, com a Itália, é outra coisa. Tipo, lá é tudo muito assim, tipo, ah, eu quero ver aquilo. Todo mundo quer ver, tá todo mundo lá é também. É muito mais cheio. E tipo, aqui não, aqui você tem espaço, só, tipo, ai gente, olha, parece que é só para mim, entendeu? Sim. Mas uma coisa que eu realmente, com a Kitty já tinha falado, eu achei a cidade, ela não é tão limpa como eu imaginava. Eu achava que as pessoas aqui teriam é. mais respeito em relação à limpeza É que é assim, gente, ó, é assim, a, é, a gente tava, tipo, ah, é limpa, limpa, limpa. A gente tava imaginando que não, ia ser perfeito, entendeu? E não existe lugar perfeito. E, tem muita bituca de cigarro que aqui, o pessoal parece que fuma bastante. Tem muita bituca de cigarro no chão. Isso o que é, uma o que é muito interessante e, e, e engraçado, porque aqui o cigarro é muito caro. É? É muito caro, hum. caro o cigarro aqui. Olha... Eu não sei porquê. mas as pessoas, nossa, todo que é lugar que a gente vai tem um monte de bituca assim no chão. A gente já viu Eu não popos. sei se são os canadenses, canadenses mesmo que também às vezes tem alguns que desrespeita assim, as regras de civilidade, né, tipo de manter um ambiente limpo e tudo, ou se quem faz isso é mais imigrante. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas não é tão limpo como nós imaginávamos. Sim. Mas é bem melhor do que muitos Sim. lugares no Brasil. A, a questão de tipo, ser um, uma cidade bem arborizada, isso com certeza, isso é muito bom, gente, maravilhoso. É uma cidade com muitos parques, muitos parques, parques muitos parques. Nossa. E os lugares são lindos, são vazios. Eu acho que dá para você aproveitar bastante a vida. É muito é. gostoso, muito gostoso. E o transporte público? Ele é cheio, mas nada se compara à linha vermelha. Não. O e a é uma coisa interessante porque tipo no metrô de São Paulo eu tô acostumado com o metrô de São Paulo. Então tipo assim, é, enquanto não tiver todo mundo bem espremido, bem espremido cabe mais gente do jeito que vai aqui tem as pessoas estão assim tipo uma um pouco longe da outra mas tá um espaço tipo todo ocupado as pessoas não entram mais todo é, mundo já, fica do, lado de já fora, fica do lado de fora esperando o próximo esperando o próximo para ver se no próximo ela vai poder entrar no Brasil gente cabia três vezes mais pessoas né, dentro daquele vagão é que vocês nunca pegaram um metrô 8 horas da manhã na commercial Broadway é, assim, é pior é pior Ali o pessoal ah. estreme eu já, mesmo. Eu já fiquei assim na porta com.. Era inverno, 2015 inverno. Eu tava assim na porta com um, um Tim Hortons na mão. <risos> aí você derrubou <risos> o Tim Hortons da tá cabeça. Não, não graças mundo. a Deus não! Graças a Deus não! <risos> e... Gente, isso é muito engraçado! <risos> e aí, vamos entrar num assunto que eu já. Eu já notei que vocês estavam falando isso antes de a gente começar a gravar o vídeo, quando eu tava arrumando ali as coisas. Filhos! Depois que vocês mudaram pra cá, mudou, mudou a concepção ou a ideia. Uma ideia de vocês? Por enquanto, não. Não, acho que não. Mas assim, eu, eu só fico imaginando assim: pra quem tem filho, é um lugar maravilhoso pra você entendeu? Você Boa. tem par, que Eu alguém sentiria esposa, mais segura. Então as eu... crianças aqui, elas parecem mais independentes. tipo, Você às vezes pega ônibus, pega metrô, as crianças que estão lá. Com as crianças e, tipo, pequenininhas são sozinhas, sozinhas, né? Tipo, no Brasil é muito difícil ver isso porque eu acredito que os pais no Brasil eles sejam bem mais protecionistas. Né? Eles querem acompanhar, tipo, não, meu filho não vai voltar sozinho da escola tipo Às vezes o filho mora, tipo, estuda dois minutos né O pai vai lá e traz a criança Então, continuando no assunto crianças Vamos Sim. pensar num futuro aí que vocês tenham, que nós tenham Já assim. uma ideia de ter um filho Certo Já que vocês já estejam trilhando isso Que vocês tenham imigrado aqui, vocês tenham decidido criar seus filhos aqui Adotariam filhos aqui ou trariam do Brasil? Olha... É mais... Acho que eu adotaria aqui. Eu não... É que tem que ver como seria o processo de adoção, isso é mais fácil, mais difícil, é. talvez pelo lugar mais fácil. Eu acredito poder. assim que tipo por querer, ah, eu quero uma criança assim, não. Eu não tenho nenhum tipo de preferência assim. É que a gente nunca teve essa conversa, Sim. porque isso não é uma ideia assim, que a gente tenha para o nosso futuro, para o nosso plano de vida por enquanto. Então... É, mas se eu fosse adotar, eu gostaria de uma criança parecida com a gente. Eu acho que eu queria uma criança assim, tipo, que a gente pudesse estar realmente ajudando ela. Tudo bem que qualquer criança num sistema de adoção, ela, óbvio que o melhor para ela seria ser adotada por uma família, sim, né? né? Pelo menos eu acredito que sim. É... Então, de qualquer forma, qualquer uma delas você estaria ajudando de alguma forma. Sim. E estaria se ajudando, né? Porque eu acho que ter um filho é uma, uma ajuda, é, assim, é uma construção, né? Sim. E aí, no caso, se você pegar, é, adotasse uma criança daqui, vocês falam de um português com ela? Não. Olha, eu acho que a gente já conversou, né, até sobre isso, né? Tem alguns alguns casais brasileiros que vêm para cá, eles acham, não, eles pensam, né, que a, eles têm a obrigação de ensinar o português para a criança, né? Eu acho que eu não teria tanta essa cobrança com a criança, não. Se a criança quisesse aprender o português, eu ensinaria algumas coisas, né? Aí vai depender da da criança. É que a uhum. gente também tem que pensar que eles, eles pensam assim também porque a família deles, o restante da família, Sim. tá no Brasil, né? Então são pessoas que só falam português e eles conseguem falar português e inglês e a criança tá num ambiente que ela só fala inglês. Então se eles não praticarem português com ela, ela não vai ter como se comunicar verbalmente com o restante hum. da família que só fala português. Então é, por esse ponto questão, eu entendo. Né? Pensa, aí a avó da criança, minha mãe ou sua mãe, vai falar com o neto e não consegue se comunicar com o neto, sim, então é eu acredito questão. que sim, a gente teria uma cobrança de, de que a criança entendesse e conseguisse falar o português, mas eu não cobraria gramática, tipo, ah, você tem que saber escrever, que isso ela não usaria na vida prática dela, sim. mas ela pelo menos conseguisse conseguir se comunicar é, verbalmente, tava tudo bem, e criança pra gente tão rápido, né? Mas entre a gente, a gente falaria aí Ah, eu inglês. falaria inglês com ela, é. Uhum. Eu acho que eu acabaria virando um certo mix aí. Né? De algumas coisas em português, em inglês, outras em né? inglês. Eu acho que acaba acontecendo. Até sim. entre a gente, às vezes acontece isso. Né? Uma hora a gente tá falando em português, pouco começa a falar em inglês, sim. aí eu vou português de e novo. Seria uma coisa engraçada, né? Tipo, ensinar alguém a falar português. Eu não me imagino fazendo isso. É, é. deve ser difícil, né? Ah, a gente começa estimulando, né? Sim. Coloca o, o estímulo, tanto um DVD da calinha pintadinha... É, alguma sim, coisa, é assim. Uma coisa assim. Mais fácil. É. E a questão de ser não só um casal, mas ser LGBT na Europa e na a, da América do Norte, vocês viram muita diferença? Ou a diferença gritante é mesmo com o Brasil? Então, aqui no Canadá, aqui em Vancouver, talvez as pessoas sejam bem mais discretas, até não dê pra notar muito quem é e quem não é. No Brasil, dava, é, eu sentia que eu tinha um gay dar bem mais poderoso, mais desenvolvido. Oh. É, e na Europa, dava pra tipo, diferenciar bastante, assim. É, algumas lá, lá eles eram também mais discretos que no Brasil, sim. mas não tão discretos como aqui né? E lá você via mais casais andando de mão dada, sim, sim. beijando então, Lá teve alguns momentos que a gente ficou meio abraçado, sim. de mãos dadas, mais do que aqui Sim, né? é que, por exemplo, a gente só pode falar tipo, de Portugal e da Itália Que foi onde a gente teve a oportunidade de visitar é, Eles pareciam ser bem mais românticos, aqui, aqui bem menos, entendeu? Eu acho que a descrição aqui é, é o que manda. É. Entendi. Muito obrigado por mais um vídeo. Obrigado Sejam bem-vindos novamente. Obrigado. E vamos, aproveitem essa estadia. Sim, com agora certeza. É, agora é vida nova. Sim. Muita coisa pra ver ainda. Hum. Muita coisa pra ver. É. Se vocês têm algum comentário, vocês querem deixar alguma pergunta... A gente volta com mais vídeos com eles. Sim. Com certeza agora já são convidados cativos aqui. Sim. É já tem esse lugarzinho no sofá aqui pra eles. <risos> Vou colocar até o nome deles. <risos> aqui alguém senta. do que Ele já marcou aqui. Ele já é. derrubou a água. Aqui. Já. Já tá marcado aqui. Vai já tá marcado sentar. aqui. Ninguém mais senta nesse sofá. Ninguém mais, né? Que maldade. <risos> e... Mas é isso aí, gente. E vai ter vídeo também na parada, né? Vai. Vamos. Aguardem, <risos> aguardem. Mas é isso aí, gente. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal deles também aí, gente, aqui, não ó. Esquece, hein? Ó, ó, yes. ó, Cliquem aqui na cara deles. <risos> é tchau, isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.